Sobre tudo isso, eu vou rapidamente apresentar a vocês o que é SECAN. Basicamente, SECAN é uma estrutura, um arcabouço, que é de código aberto para construir plataformas de gestão de dados que são escritos. Então, é essa estrutura mais potente para se criar portais de dados é usada por vários governos em todo o mundo e também organizações privadas, sem fins lucrativos, empresas grandes e pequenas. Bom, há várias funções, várias funcionalidades dentro do SECAM, mas a funcionalidade principal é a catalogação de dados, gestão de dados... Uh, gestão de metadados também, e APIs de dados, implementação de APIs de dados. Bom, como eu disse, SECAM, o SECAN é usado por várias uh, partes, o governo, empresas, e é usado em todo o mundo, desde o Reino Unido até as Américas, na Ásia, enfim. E há também várias empresas nacionais também, empresas comerciais que usam SECAM para seus próprios propósitos, e como eu mencionei, ele pode ser facilmente estendido e customizado de acordo com as suas necessidades. Hoje, SECAN está uh, operando dados abertos, de portais, portais abertos de dados na Austrália, no, no, no governo da Austrália, do Canadá, do Reino Unido. E um dos exemplos que eu tenho, e vamos passar por vários exemplos hoje, o primeiro é os dados, o data.gov, que é o catálogo do governo federal dos Estados Unidos, que é um dos primeiros portais de dados que foi construído usando o SECAM. É bem popular hoje, esses conjuntos de dados são publicados, e a maneira como ele funciona, basicamente, você coleta os conjuntos de dados do, do, do, da, dos partidos do governo nos Estados Unidos, das partes interessadas no do governo dos Estados Unidos, e aí a, esses dados são agrupados em seus próprios websites, com base no SECAM, e aí são catalogados para que os usuários possam encontrar esses dados num único lugar. Para os conjuntos de dados que estão usando esses dados nos Estados Unidos, usando do governo dos Estados Unidos. Aqui temos a apresentação visual desse, do, do, do data.gov, aqui a página de busca... Vemos que eles têm mais de 350 mil conjuntos de dados de diferentes organizações governamentais nos Estados Unidos. E isso é bem personalizado, bem customizado, esse Secan. Podemos ver as cores aqui do data.gov e também as extensões, a maneira como eles listam esses data sets, esses conjuntos de dados aqui, a gente vê que cada... Conjunto de dados tem vários recursos, por exemplo, o primeiro aqui tem CSV, RDF, JSON e XML, esses arquivos, esse outro aqui tem HTML somente, e aqui à direita a gente pode filtrar, à esquerda, na verdade, você pode filtrar pela localização, pode ver uma região específica, pode filtrar por, filtrar por tópicos, categorias de tópicos uh, por tags, por formatos de arquivos, tipos de organização, como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uh, governo federal, estadual, municipal, universidades, etc., e também organizações. E os publicadores também, ou, aqui temos os códigos também. Vamos avançando, aqui o próximo... Aqui na minha lista de exemplos são o Energinet, que é um provedor de energia na Dinamarca. E esse aqui é bem uh, singular, porque eu vou mostrar aqui o website deles. Então, Energy Data Service é usado lá na Dinamarca para publicar todos os conjuntos de dados, então, são dados normalizados, é feito automaticamente e os dados são uh, colocados programaticamente, a, de acordo com uma, uma programação pré-definida, a cada tantas horas, enfim. E nesse, aqui, eles têm, nesse site, eles têm todos esses conjuntos de dados juntos, mas são dados brutos, ou seja, você precisa ter um contexto... Da, da indústria, do, para o, do setor, para que você consiga ler e entender esses dados. E se a gente entrar aqui, aqui temos a página desse dataset. Podem ver, então, a tabela de dados por, em si, você pode usar filtros, e ele oferece uh, vários tipos de filtros, de, por, da, por data, enfim, a vantagem disso aqui é que em algum momento decidiram construir um front-end solitário desses dados SECAN. Então ele pode ele, ele é amigável para o usuário, ele é de fácil leitura, para que o público possa entender melhor. Aqui temos o site que usa os mesmos dados do SECAN, que tem então uh, é um pouco diferente aqui. Não é contexto de SECAM, é mais para que possa haver uma interface com o usuário. Aí vemos aqui gráficos, é quase que um painel. Ao invés da gente ver, por exemplo, de dados históricos para os preços, a gente pode ver só uma coluna de preço que é a mais relevante para os usuários num dado momento. Podemos também ver o preço da eletricidade para as próximas oito horas, é quase como uma previsão. Podemos entender também quais são os datasets os cinco principais data sets, com base na sua popularidade, e vemos também aqui a emissão de CO2 a partir da produção de eletricidade nas próximas oito horas. Também a parcela de energia elétrica, desculpe, energia solar e eólica, e a ideia é que ao invés de termos dados brutos, aqui podemos ver uh, gráficos e números que são mais de mais fácil leitura para os usuários. São user-friendly. Voltando aqui à minha apresentação, o próximo exemplo é o portal de dados abertos da Dinamarca que não é bem igual ao data.gov, mas, claro, são os dados do governo da Dinamarca, que são publicados ali, e é usado por vários municípios na Dinamarca. Os datasets são publicados usando ABNI UI. Então, esse aqui... É mais amigável ainda para o usuário, enquanto que o outro é fornecido somente pelo SECAM. Eu vou mostrar um pouquinho isso aqui, fazer uma demonstração, mas é assim que o portal na Dinamarca uh, se apresenta. Voltando à minha apresentação, então... Um exemplo, uh... Outro exemplo do SICAN seria da Rede Elétrica Nacional dos Estados Unidos. Essa aqui é muito singular. Porque SICAN é usado como um hub para gerir os metadados. E somente pelos publicadores de dados ele é usado, e não pelo público geral, e usa o website, que tem uma interface do usuário mais amigável. Aqui vemos os metadados com os datasets. E aí, então, temos várias funcionalidades integradas nele, uma de assinatura aos dados para obter os data sets, o conjunto de dados, atualizações, de informações, etc. E podemos estar sempre atualizados então.